Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui gravando do lado de fora Meu pai tá vendo televisão lá E tá muito barulho Ó, eu acho que vou mostrar o Bronze pela primeira vez no meu canal Tá aqui ó né? Aí Bronze Manda um oi pessoal Manda um oi pessoal Hehehehe <risos> Olha <lá> ele Sai <risos> Olha lá, manda um oi pessoal <risos> Então, esse tá sendo o... o segundo dia da Maratona Literária, que eu tô fazendo pela primeira vez em 2015, é... tô... decidi ler o livro do Modernidade Líquida, do Bauman. Bauman, e, pô, eu tô tendo a resposta que eu esperava, né, o Bauman, pô, fala um monte de coisa que eu queria saber, mais interessante que ele que ele tenta fazer um, um uma explicação, ele tenta fazer uma explicação melhorada dos famosos livros do 1984 do George Orwell e, e, e mesmo do, da, da, interpretação do é, da interpretação do Panóticos, da interpretação do como é, é o como é que se fala, meu Deus? Acho que é Panó É Panóptico. Do... Do... Foucault. Bom, é, como era de esperar, eu não consegui ler o um livro inteiro em um dia. Consegui ler só 30 páginas. É, e olha que... Hoje eu, hoje, eu perdi, hoje eu perdi o foco legal do meu projeto... Eu, eu saí para caminhar com, com bronze, mas eu fiquei discutindo demais com o pessoal na internet, é, principalmente o pessoal libertariano, que eles gostam de se chamar libertário. Eu, eu postei lá um negócio para zoar eles e eles e comecei a trollar eles e eles não gostaram e me baniram do grupo. Ah, amém, né? Ah... É, não galera, é isso. Depois a gente pode... eu vou falando mais coisas. Eu li um pouquinho do livro para falar tudo. Mas, por exemplo, a coisa mais legal que eu li do livro é que ele fala ele fala claramente a, a visão, ele fala a passagem, por exemplo, de, de, de que Ulisses queria, por exemplo, tirar a maldição de uns de uns guerreiros que viraram porcos. E quando ele tira essa maldição, os porcos, os guerreiros, passam a reclamar com ele, porque eles queriam viver, continuar vivendo a lama. E, bom, quem já foi, foi para uma. Quem já foi para uma. para uma casa de internação, de, eu já fui conhecer casa de internação de drogados, e viu gente que usou crack, crack sabe disso. Né? A, a, a, eu conheci duas senhoras, mães Que preferiam viver literalmente na bosta No chão, na res na do, do, do calçado Do que viver uma vida digna de mãe de família Preferiam estar na droga né? A droga faz os efeitos Bom gente, valeu Até amanhã